Sejam muito bem-vindos ao Cometatum. E finalmente, depois de três longos anos de estreia do primeiro episódio, Viladesco volta das caras com a nova temporada inteira lançada na HBO Max, a plataforma de streaming que está ressuscitando várias séries animadas da Cartoon e da Warner como um todo. Hora da Aventura, Infinity Train e Justiça Jovem da DC são bons exemplos de séries que ganharam continuidade graças a esse projeto e agora, no finzinho de outubro, algumas semanas depois que eu anunciei que iria fazer um vídeo super complicado de Viladesco, os produtores da série anunciaram que a primeira temporada estaria sendo lançada no serviço de streaming, atrapalhando todo o cronograma de vídeos aqui do canal. E se você não viu os novos episódios, não se preocupa porque hoje a gente não vai se aprofundar nas análises e nas teorias, porque se tem uma coisa que chamou muita atenção em todos esses episódios de vilanesco foi a chuva de referências e easter eggs a outras obras e até a algumas empresas concorrentes. Com certeza quem viu os episódios deve ter pelo menos visto o Johnny Bravo ao fundo ou alguma referência a outros serviços de streaming, como a Netflix, por exemplo, olha o nível dos caras. E por causa dessa quantidade gigantesca de referências que deixariam até o Capitão América perdido, que a gente resolveu fazer esse vídeo, toda a equipe aqui do canal assistiu aos episódios várias vezes e procurou nas redes sociais os principais easter eggs que os fãs encontraram nos novos episódios, e ao total são 60 referências encontradas até o momento claro que apesar de serem muitas não são todas porque tem várias referências que a gente não reconheceu então caso você viu alguma que a gente não colocou no vídeo deixa aí nos comentários ou manda pra gente no twitter que quem sabe a gente não faz uma parte 2 com a participação de vocês o vídeo tá bem completo e deu muito trabalho pra gente fazer então se você gostar cara deixa aquele like e se inscreve no canal para apoiar o nosso trabalho então vou deixar de enrolação e ir direto para o que interessa começando a partir do episódio 2 é pois é a a gente vai pular o Terrível Amanhecer porque não tem tantas referências visuais assim nele. Além de ser um episódio que já tá aí há algum tempo, né? Então vamos deixar ele de lado e focar nos outros. Mas não se preocupe que tem muita referência do mesmo jeito. Logo na primeira cena do segundo capítulo, a gente já tem duas referências aí em uma. A primeira eu acho que todo mundo reconheceu. As três crianças são baseadas no Fred do Salsicha e na Velma de do Scooby-Doo. E elas estão vandalizando uma casa assombrada que lembra muito a do filme A Casa Monstro. Mas não só a casa é parecida. As três crianças que parecem com os personagens de Scooby-Doo também são uma referência às três crianças do filme. Olha só que coincidência. Pouco depois dessa cena a gente já vê mais um easter egg. Dessa vez a gente vê uma boneca Annabelle que é bem conhecida nas histórias e filmes de terror. Essa aí com certeza você viu, né? Temos esse easter egg do Enoch de Oventem Garden Wall. Uma referência a Chapeuzinho Vermelho, que eu acho que todo mundo conhece. Esse elefante de pelúcia que lembra muito o elefante rosa lá de Pocoyo. Aqui nesse quadro temos a referência à série Jogos Mortais. E nessa pintura temos um easter egg do fantasmão de apenas um show. Aqui no fim do corredor vemos mais um quadro com o puro osso das aventuras de Billy Mandy. Esse palhaço que aparece em um dos episódios do Incrível Mundo de Gumball e por fim temos esse easter egg que tá muito bem escondido, mas nós conseguimos ver um quadro com um dos fantasmas junto ao Gilben de Clarencio, o otimista. Cara, eu sempre tive medo desse personagem. Ainda nesse episódio temos esses animais que parecem ser uma paródia dos personagens do filme Bambi da Disney. Esse quadro do garoto que lembrava o Fred também é uma referência, ao famoso quadro O Grito. Ah, e claro, nessa mesma cena os personagens estão jogando a paródia de Monopoly, só que esse aí foi licenciado pela organização Blackhead. E eu não poderia deixar de falar da cena final nos créditos com a participação dos ursos sem curso, que é uma série da própria Cartoon Network. Agora partindo direto para o episódio 3, temos um easter egg meio curioso, que parece ser algo como o caracol lá de Hora de Aventura. Eu tô falando desse bichinho de pelúcia que é um oxalote, um animal que ficou muito popular recentemente por causa do jogo Minecraft, mas ele é muito comum lá no México. O grande ponto é que a série vai ficar mostrando vários oxalotes de formas diferentes, então fica ligado porque tem mais desse bichinho nos outros capítulos. Mas pra frente, na arena de luta, uma das propagandas nos painéis é do Instagram. Que aparentemente é uma versão do Instagram no mundo de vilanesco Inclusive, ao que tudo indica, esse Instagram pertence à própria organização Blackhead, e a gente vai falar melhor disso em vídeos futuros, beleza? E na plateia dessa arena, a gente vê vários personagens diferenciados. Pessoas normais, heróis e vilões. Só que muitos deles são personagens de OK Kyle, Let's Be Heroes. Quem me disse isso foi o Henrique Limado, que é um dos maiores especialistas em OK Kyle que eu conheço. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição e no card pra vocês darem aquela moral. De verdade, o cara me ajudou com várias referências. Até o nome de cada personagem o cara me disse, então vão lá e agradeçam ele. Agora temos mais uma referência a Disney. Mais especificamente é o filme da Pixar Quando o Flung está prestes a enfrentar a demência Ele cita a canção Lembre de mim De Viva a vida é uma festa Eu até fui conferir se isso não era uma referência que colocaram na dublagem brasileira Mas não, no original ele também cita a música do filme Além dessa referência a Viva Nesse capítulo 3 temos várias menções à cultura mexicana E à cultura latino-americana Infelizmente a gente não conseguiu reconhecer todas Mas as que a gente souber a gente vai falando pra vocês Lá no final do episódio é mostrado esse artefato dentro de um museu que me lembrou muito o antigo calendário maia, mas com símbolos da organização Blackhead. E isso aí por si só já faz a gente pensar em várias teorias, né? Já essas estátuas ao fundo são alebrijes, um tipo de escultura muito comum na cultura mexicana. E olha só, bem no final temos mais um oxalote, aparentemente o 505 gosta muito deles. Agora indo para o episódio 4, como é um episódio focado em softwares e coisas do tipo, tivemos várias referências a programas e aplicativos bem conhecidos. Primeiro que toda essa tela é uma paródia do Windows 10, né? É bem fácil de reconhecer. Aqui embaixo nós temos o Google Chrome Uma versão do Google Chrome Uma versão do explorador de arquivos de Windows Esse software que eu acho que é uma paródia do Diamond Tools Que é um programa para abrir arquivos .iso Também temos uma versão do famoso Minecraft Que inclusive está em execução em uma das janelas Uma versão da Steam Que para quem não sabe é uma loja de jogos virtuais E por fim o um easter egg mais contraditório até agora Uma paródia do aplicativo da Netflix Que inclusive está em execução em uma das janelas E ainda por cima com a paródia de Stranger Things Chamada Weird Stuff Que os dois nomes têm praticamente o mesmo significado Agora vamos falar dessa janela Que mostra várias pastas no mínimo duvidosas A primeira tem o nome CST Que eu não faço a mínima ideia do que seja A próxima é uma pasta só com gravações Da Miss Head Eita que vírus está stalker, okay, viu Em seguida temos uma pasta com códigos e uma para contratos Acho que isso aqui não tem nada de mais não Então vamos passar pra frente Logo depois temos a pasta CNN News Que no primeiro momento eu achei que era uma referência à CNN que é o emissora de notícias bem conhecida, mas nada disso. A CNN News, nesse universo, é uma emissora de notícias baseada na Cartoon Network. É como se fosse uma Cartoon Network News. News. Sei lá. Por fim, temos essa pasta, que mais pra frente no episódio a gente acaba sabendo o que, é que ele tava guardando aí dentro. E por último, um diretório com o nome WIFOS. É. Com certeza não tem muita coisa boa aí dentro pra se mostrar. Mas não deixa de ser uma referência à cultura otaku. Então olha só, esse vírus é otaku também. Ainda nessa tela de computador, conseguimos ver esse programa chamado Loki, que é uma paródia do navegador Thor. Não sei se você entendeu essa, né? Loki, Thor... Lock Tor. Esse Thor na vida real é um programa muito utilizado para quem quer viajar pela dark web ou pela deep web com mais segurança Inclusive a deep web também é uma referência nesse mundo e é chamada de evil web Tá ok, dá pra forçar a barra e dizer que esse lock também pode ser uma referência ao google já que tem esse botão escrito Estou sem sorte cara, algo parecido com o botão estou com sorte que tem na navegação do google Logo depois da introdução desse capítulo temos mais easter eggs de personagens da cartoon Como o Rigby de apenas um show que aparece como um em comum. E pouco tempo depois, nesse cereal ao fundo, nós temos um easter egg do Rat de Ben 10. E como o Rat é praticamente um tigre, isso também pode ser considerado uma referência aos sucrilhos que também usam o tigre como mascote. Duas referências em um aí, muito legal. Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo percebeu, uma clara referência aos Teletubbies, mas eu iria mais além e diria que isso também é uma paródia dos ursinhos carinhosos, que tinham símbolos fixos em suas barrigas. Então eu acho que é uma junção desses dois programas infantis. E olha só, mano, essa aqui é uma referência para os gamers. Eu não sei vocês, mas a heroína desse episódio me lembrou bastante a Samus de Metroid. Claro que a armadura não lembra em nada, mas o design da personagem, a palheta de cores, lembrou bastante. Indo agora para o episódio 5, o ser um episódio que fala bastante sobre física, culturismo, nada melhor do que ter o um personagem mais sarado dos cartoons como easter egg, Johnny Bravo com direito à sua própria academia inclusive já no mundo dos animes, com certeza Jojo é a referência quando o assunto é homens bombados, a primeira referência a essa obra acontece logo no início do episódio com esses símbolos bem característicos que indicam que alguma coisa bem ameaçadora ou épica vai acontecer durante o episódio também existem várias outras referências às maluquices de Jojo mas a mais notável com certeza foi a pose clássica do Dio Feita pelo Blackhead bombado, com direito até os efeitos de energia da cena Muito legal, eu gostei bastante da referência Mas vamos com calma porque isso aí é lá pro fim do episódio Vamos voltar pro início nessa cena do Pet Shop Aqui conseguimos ver ao fundo uma pelúcia do e Confusão das meninas superpoderosas E por fim, olha só, mais um Oxolot. Continuando, temos mais um easter egg da Cartoon um suco de maçã, do maçã, de maçã e cebola. Tá, isso foi quase um trava-língua, viu? Agora indo pra cena no tribunal, temos mais algumas participações exclusivas, vindo direto de desenhos antigos da Cartoon Network. Temos a Frankie de Mansão forte pra Amigos Imaginários. Esse cara que é basicamente só um caixa de supermercado de KND a turma do bairro. O Nergal das Aventuras de Billy Mandy. E esse cara que eu não faço a menor ideia de quem seja. Se você souber, deixa aí nos comentários. Ah, inclusive, nos créditos eles voltam a mostrar o tribunal e a gente vê mais três personagens que são vilões lá das aventuras de Billy Mandy. Por coincidência, esses três personagens têm até um spin-off só pra eles, chamado Bal Encarnado. Aqui temos uma referência clássica, pintura renascentista do Michelangelo. E adivinha só, mais um oxolot Ok, foram muitas referências até agora, mas a gente tá quase acabando. Finalmente chegamos ao episódio 6. O episódio mais esperado dessa temporada. E que eu particularmente não vi tantas referências assim. Talvez porque ele focou muito na trama dos personagens. E aí não colocaram tanta coisa no cenário. Mas vamos lá. No meio da multidão conseguimos ver a florzinha das meninas superpoderosas. E ela tá ali pilotizada pelos encantos da Miss Head. Mais pra frente, na imaginação da demência vemos ela e o blackhead usando algumas roupas que muita gente diz que foi uma referência a Rasbin hotel Eu não tenho tanta certeza disso mas eu vi muita gente comentando essa aqui é mais uma referência para os gamers de plantão na mesa da miss Head a gente vê alguns presentes e aqui temos uma espécie de paródia do nintendo switch aparentemente o pessoal da série assim como a miss Head, gosta muito da nintendo viu ela tem até dois Switches na mesa mas para não dizer que só tem referência da nintendo esse console aqui lembra um pouco o xbox mas só um pouquinho tá e por fim depois de de todo o terceiro ato com a Miss Red, a maquiagem dela acaba escorrendo, lembrando muito a Spinel de Steve Universo. Realmente a própria personagem lembra bastante o design da Spinel. E pra finalizar, a lembra da CNN que apareceu lá no final do episódio 4? Pois é, nos créditos do episódio 6 a gente vê uma reportagem produzida pela Cartoon Network News... News... E bom, com isso nós concluímos a nossa lista de 60 easter eggs e referências nos novos episódios de vilanesco, mas não se engane, com certeza tem muita coisa que a gente deixou passar, porque simplesmente a gente não entendeu ou não encontrou mesmo. Por isso, se você viu alguma coisa que a gente não falou no vídeo, deixa aí nos comentários ou marca a gente no Twitter, que quem sabe a gente não faz uma parte 2 só com as coisas que vocês mandaram pra gente. Ia ser bem legal fazer isso. E mano, tem muito detalhe ainda escondido nas cenas e na narrativa desses novos episódios, que a gente vai falar melhor em outro vídeo. Isso aqui foi só para falar das referências e easter eggs de vilanesco para outras obras ou brincadeiras internas da equipe e etc. Então, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais quais são esses detalhes que estão escondidos nos cenários que constroem a lore da série, mano, se inscreve no canal para não perder quando sair esse vídeo incrível que a gente está produzindo para vocês. Vilanesco ainda tem muita coisa para ser mostrada, coisa até que eu tenho certeza que você não fazia ideia que existia dos episódios, que tava ali o tempo todo, mas a gente nunca parou para reparar. E nós aqui no canal vamos fazer. E tudo para mostrar tudo isso para vocês nos vídeos futuros. Então deixa o like para mostrar que você quer ver mais vídeos de vilanesco e comenta aí embaixo qual tipo de conteúdo você quer ver aqui com a gente. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!